Meu nome é Edmar Imaculada Matoso, eu sou de 78, eu não sei muito bem qual a minha idade, deve ser uns 38, 39 e eu estou aqui reivindicando o meu auxílio aluguel, a prefeitura recusa a pagar os atrasados e eu preciso receber os atrasados, porque eu entrei na casa dessa mulher para alugar a casa dela e é compromisso, né? Então eu estou aqui para reivindicar os meus atrasados. Como eles falam que eles não vão pagar os atrasados, eu estou aqui para reivindicar. Desde quando que você está aqui? Ah, tem mais de duas semanas que eu estou aqui na rua. E, Loura, desde quando você recebe o bolsa aluguel? Então, uma favela queimou em 2011, né? O moinho, né? O moinho, foi o primeiro incêndio, queimou o prédio, queimou tudo. Foi em 2011, se não me engano, foi dia 22 ou dia 23, né? Aí eles fizeram todo aquele processo para todo mundo assinar, quem perdeu o seu barraco. Eu assinei e não demorou muito. Eu lembro que não demorou muito. No começo de 2012, se não me engano, a gente começou a receber. Só que quando chegou dezembro de 2012, eu não, eu não, sei, não lembro se foi quando entrou o Haddad e saiu o prefeito antigo. Eu sei que virou essa bagunça e atrasou de 2012 até abril de 2014, uhum. né? Então, de dezembro de 2012 até abril de 2014 você não recebeu o bolso aluguel. Eu não peguei um real. E você continuou morando na casa alugada? É, a dona me deu oportunidade, como a minha filha especial, né? A Brenda é especial, ela me deu oportunidade. Só que assim, a gente já está em 2016, né, eu acho uma falta de dignidade muito grande, porque assim, é aquele negócio, é, ah, eu vou ficar na casa dela, vou morar na casa dela, tá os atrasados, eu não sou uma pessoa oportuna, né, você pode ser de pessoa oportuna, sanguessuga, eu não sou assim, entendeu? Então eu acho uma falta de respeito, uma falta de dignidade muito grande da parte deles, né, e eu estou aqui reivindicando, eu quero receber. E você já foi à prefeitura, Loura, para pedir, para reivindicar esse, esse bolso aluguel atrasado? Então, eu fui na prefeitura, eu conversei, eu não vou esquecer o nome dessa mulher nunca, com a Angelita. E ela não me deu muita atenção, ela não agiu como assistente social, né? E eu fui no Ministério Público conversar com o doutor Maurício, né? que ele é o promotor responsável pelo moinho, pela área do moinho e ele virou pra mim e falou que era para me cuidar dos vivos, porque os mortos já se foram, como se diz. Era para me cuidar do auxílio-aluguel da agora com o auxílio-aluguel do passado. Não era para mexer. Só que eu sei que é um direito meu. Eu tô com um termo de compromisso aí, é um direito meu. E eu vou até o fim. Laura, e por que que você decidiu vir aqui pra rua para poder fazer esse, esse protesto? Porque dentro de casa, eles vão alegar o quê? Nossa, mas você está morando na casa, né? Eu não tenho um trabalho fixo, eu sou carroceira, todo mundo me conhece. Eu sou carroceira, entendeu? Então, assim, por mais que eu queira é, pagar o, os atrasados para ela, não é justo. Eu assinei um termo de compromisso. Isso é obrigação deles, eles assumirem esse compromisso. Lora, é, você conhece outras pessoas que estão com bolsa aluguel atrasado? Eu conheço um monte, só que tem medo de lutar, não é que tem medo de lutar, não sabe realmente dos seus direitos, né? Os nossos direitos estão decretados em lei, é lei. Eu não estou recorrendo a uma coisa que eu estou com direito, ah, eu estou falando pela minha boca, não. Eu estou em cima da lei, eu estou dentro da lei. Eu estou fazendo meu direito dentro da lei, entendeu? Eu sei que a lei para as pessoas assim, trabalhadoras, para as pessoas assim que lutam, está lutando aí há muito tempo, não funciona, só que eu vou lutar, entendeu? No entanto que a gente tem. Todo, todo cidadão tem direito de ir e vir. Muitas vezes a gente não tem, eu mesmo, carroceira, não tenho. Tem lugar que a polícia fala, você não vai passar, eu não posso passar. E eu não posso debater que eu sei que eu vou apanhar. Então eu prefiro nem debater, entendeu? Mas todo mundo sabe, todo, todo cidadão tem direito a uma, uma, uma moradia digna. Nós não vê isso. Isso está na lei, entendeu? Você tinha explicado para mim como é que é feito o pagamento do Bolsa Aluguel? Você falou que eles depositam um valor por três meses. Como é que é, é que Então, é que antes, antes eles depositavam R$ né, que dá três meses de auxílio aluguel. O que, que acontecia? Eles depositavam janeiro, fevereiro, março. Abril, a gente tinha que ir lá, então abril já não, não dava para contar com abril. Aí vinha maio, junho, julho, agosto, a gente ia lá, já não contava com agosto. Então se a gente for ver, na verdade, é um monte assim de falha, entendeu? Como ninguém reivindica, então fica por isso mesmo. Então eu tô aqui para reivindicar, eu quero receber tudo, tudo que é de direito meu, eu quero receber. Esses meses que eles deixaram falho, tudo, fora esses quase três anos aí, eu quero receber os picados que eles deixaram falho, eu quero receber. Doni, como é que tem sido esses dias aqui na, na rua, aqui no centro da cidade? Ah, é difícil, né? Porque assim, eu cozinho, eu lavo a minha roupa, então assim, eu tenho dificuldade de pegar uma água, né? Graças a Deus, tem pessoas que vêm aqui me oferecer, olha, vai lá na minha casa, dá um banho nas crianças, eu agradeço muito. Eu tenho um colega meu aqui, na serraleria que ele deixa eu pegar água, mas não dá pra ficar pegando toda hora, porque incomoda, entendeu? Eu não quero ficar incomodando ninguém entendeu? e para dormir também, tá? é difícil porque eu tô dormindo debaixo da minha carroça, né, com as minhas crianças. graças a Deus quem está me protegendo primeiramente é Deus. E os usuários que ficam ali, que é eles que não permitem que ninguém venha aqui me rachar um carrinho, me rachar uma coberta, me rachar uma panela. então é isso, entendeu? mas é difícil. é difícil falar com você que é fácil, é mentira, é muito difícil, entendeu? tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que talvez eu não tenha perguntado para você? Eu quero acrescentar que através do, do meu depoimento, que as pessoas não se esqueçam que elas cidadão, que elas pagam o imposto delas e que elas têm uma paz de direito para elas correr atrás, entendeu? Nem que seja sozinha, diz que uma andoria só não faz verão, faz verão sim. As pessoas corram atrás do objetivo dentro da lei, entendeu? Dentro do decreto e corram atrás. Porque eu já vi, já vi um monte de pessoas falando pra mim, Loura, você não vai conseguir, mas eu tô aqui, eu vou lutar, e eu não vou desistir, eu não sou mulher de desistir, então eu não vou desistir, então eu falo as pessoas, não desistir, não desistir.